DESENHANDO DE CABEÇA RUSHERS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos fazer mais um DESENHANDO DE CABEÇA Onde eu tento fazer as suas sugestões de personagem só com o poder da minha memória e eu falho normalmente mais ou menos mas fica mais ou menos parecido a isso que eu quero ok eu quero melhorar a minha memória para isso eu vou me esforçar e depois corrigir meu desenho tenho duas classificações de personagens que eu escolho são os que mais fácil né que eu já desenhei antes e os mais difíceis que eu nunca desenhei e conheço pouco personagem vamos então para a nossa primeira sugestão easy e para darmos início eu peguei a recomendação do CK do Mato que recomendou o Inuyasha, e eu desenhei o Inuyasha várias vezes durante a minha infância, foi um dos animes mais importantes ali, esse, esse capítulo aqui também, esse, esse episódio de Desenhando de Cabeça vai ser muito sobre anime e mangá de novo, eu só tem otaku nessa desgraça. Então, vamos lá fazer um Inuyasha de respeito, hein? Vamos ver, será que... Eu quero fazer de corpo inteiro até, eu, eu ia fazer da cintura pra cima, mas eu acho que eu consigo fazer ele ali... De corpo inteiro. Vamos lá tentar reproduzir aquele estilinho anos 90 de desenhar anime e mangá. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui direito. Eu sei que a boca era mais ou menos algo assim. E a gente vai ter uma sobrancelhona mais, <risos> mais ou menos desse jeito aqui. E um zóio enorme. Eu acho que a gente precisa de mais... mais altura aqui no queixo. Vamos lá. Eu tô fazendo bem pequeno, mas é só pra gente encontrar aqui. Tá, eu acho que isso aqui já serve pra gente encontrar o que é... O que... <risos> O que a gente quer aqui? Vamos fazer um corpite pra ele. Fazer uma pose meio meio no chashu... ya... Yashenta, sabe? Uma pose bem no Yashenta, assim. Eu lembro que a calça do Nyasha era bem larga. Eu lembro que ele tinha aqui um, um voluminho, né? Porque meio que é onde prendia. Como é que era o nome disso aqui mesmo? Era uma. Era, uma, era um. Era um kimono de pelo de rato de fogo de, de não sei o quê. Era alguma coisa assim. Eu lembro que era um negócio bem... bem viajado mesmo. Pelo de rato do fogo dos infernos lá Eu acho que isso aqui acabava bem Bem no, no limite do pé dele mesmo assim Que vamos lá, olha é. E acho que eu tenho que fazer Vamos fazer uma Saiga também, aquela transformadona Bom, vamos fazer uma bainha Aqui então da Tessaiga Eu lembro uma vez também, pessoal Que eu tava numa Num evento de quadrinhos Quando eu era muito pequeno Eu lembro que foi um evento que tinha um stand Acho que era de era, era alguma escola de quadrinhos Eu acho que não lembro, chamava Impacto e tinha uma mãozinha fechada, assim, fazendo alguma coisa. Eu lembro que era algo assim. E eu lembro que um dos caras lá, ele tava fazendo desenho pra galera, né? Ele tava fazendo uns, uns desenhos, assim, de graça mesmo, tá ligado? Nem eram uns commission pago nada. Ele tava lá só, sentadão, pegando pedido da galera. E manjava demais de, de mangá, assim. Eu lembro até hoje do, do nível do negócio. Era muito bom. Era bom mesmo, assim. Pelo menos na minha cabeça. Era maravilhoso, né? E ele tinha feito um Yasha pra mim, eu lembro que o cara não conhecia o um Yasha. então a galera, tipo, eu pedi eu, a, Outras pessoas que estavam do lado sabiam que era o personagem, e a gente meio que foi fazendo um retrato falado pra ele De como, não, parece o Kurama, que tem umas orelhinhas e tal, só que tem uns cabelinho do lado, não sei o que E o cara foi fazendo e ficou muito bom, não tinha nada a ver com a estética e o estilo do Inuyasha em si, né, do, uh, exatamente igual, mas era, era o personagem, são os elementos do personagem dispostos da, da maneira certa, e eu vi que o cara, ele não, ele, não, ele, não, ele não copiou o personagem, ele não usou memória antiga, ele só usou aqueles fundamentos que ele tinha de desenho pra fazer o, o personagem do zero, assim, sabe, e eu fiquei besta, assim, nossa, que, que maneiro, eu não sei se eu ainda tenho essa arte, eu queria muito procurá-la de novo, ver se eu encontro ela aqui, porque eu guardei ela por muitos anos, assim, eu não sei quem que é o cara, eu não lembro, eu não sei nada, sabe, mas eu, eu lembro disso, e eu sinto que te, isso foi importante pra mim, sabe, crescendo, foi, foi, foi algo, foi algo importante pra mim, esse dia, curioso, né, então, vamos fazer é a Tessaiga aqui, a gente segura a Tessaiga com a mão só, Puxa, é forte, né, vamos fazer ela nas costas dele, assim, ó, eu lembro daquela época que, é... Oh. Leve spoiler de Nuyasha, tá? Pra você que não, não, não assistiu ainda, não leu. Eu lembro de uma época em que Nuiasha tava com a... Tava com algum problema até a que tava muito pesada. Eu não lembro o que que era. Eu não lembro se ele tava... Eu não faço ideia o que, que era. Eu lembro que era muito legal esse, esse drama, assim, do de um poder que você já tinha meio que, né? Você já, o personagem já tinha o poder. E aí você vai lá e dificulta dele fazer o que ele já fazia. Eu acho essa uma estrutura de roteiro muito interessante. Lógico, ele ganha os poderes novos e tudo mais. Muito da hora isso, né? Do, do, tipo... Não, quer saber? Ele vai ter problema sim. Ele vai, ele vai ter que... Nem, nem sempre o poder que ele usa hoje vai estar tá ali, né? Eu achei isso muito maneiro. Altas coisas divertidas. Tá, é rascunheira, né, galera? Vocês estão ligados como é que funciona aqui no... no desenhando de cabeça. Não é mesmo? Vamos lá, tô gostando, hein? Tá tudo. Tá diferente pra caramba que eu tô vendo já, mas. <risos> mas eu tô gostando porque faz muito tempo que eu não desenho Yasha. Olha, deve fazer uns belos anos aí já. Falando que ele tinha esse colarzinho aqui também. Muito útil esse colar. Vamos fazer uma mão aqui pra cima, a mão de. Fazer uma mão de no yasha, assim. Ele sempre tinha os dois dedinhos assim, né? Uns golpezinhos que ele dava com os dedinhos assim. Uns golpezinhos de arrancar a carne da sua cara, né? Coisas tranquilas. Tem algo que não tá certo. A estatura do personagem. Eu não sei o que que não tá dando certo. Acho que a cabeça dele tá muito grande. Vamos diminuir essa cabeça. Ok. Vamos lá. Cabelos. Eu acho que tinha aqui um, um negocinho assim. Tá, vamos, vamos dar um zoomzinho aqui agora. A gente mereceu, né? Gente... Pô, chegamos até aqui. Vamos lá. Narizinho pontudo. Um assim. Canino, bochecha pontiaguda que poderia estourar um balão, sobrancelhas grossíssimas. Agora, o olho. O olho acho que é o que eu menos lembro, assim. Eu sei que o olho dele era fino e era assim. Agora, o, o, o formato mesmo aqui já faz muito tempo, não sei. Era pra estar melhor, eu confesso que era pra estar melhor do que isso. Ok, ok, ok. Isso aqui. Ajudou a valorizar, isso aqui ajudou, ajudou, ajudou Acho que o nariz tem que ser Mais pequenininho é, Gome, não sei que é, é, é, é. Seu nome ficou sem o K Porque o brasileiro não consegue ouvir Kagome, né? Miro, naraca Som de kumudo! que <risos> é o kumudo? É a pessoa que não peida? <risos> tá, agora que vem aquela parte Vamos lá, cabelo Cabelo, acho, acho que é aqui, ó Tinha... Uns negócios meio assim, ó. Rapaz, olha isso. Nossa. Parece que desenhou ontem o bicho. Caramba, hein. <risos> um pouco metido. <risos> me desça. Hoje me desça. Aqui, ó. Lembro que o cabelo dele saia mais ou menos assim. Mais ou menos desse jeito aqui. Fazia algo assim. E... E tal. E aqui era assim... Aqui era aqui... ué é isso aí, velho! Esse aqui ó Se você não conhecia... <risos> Esse aqui é o tal do niyasha Vamos pegar o pé dele aqui... Dar uma aumentadinha... Aí, ó... É, rapaz... Tá bom, é... É só isso mesmo! Ah! Eu lembro que aqui, ó... Tinha um negócio que fazia assim... Dois... Dois tufos saía de pelo ali... Talvez... Talvez isso aqui fosse mais aberto... Mano, é isso. É isso aqui. Ele tinha um, um sub-kimono, né? Tinha uma roupinha branca que ele usava por baixo também. Era, era, em tese, era pra ser uma manga longa aqui, mas... Não sei mais nada. Pra gente fechar, ó, vamos fazer aqui, ó. É... <risos> é eu duvido que ele ia estar andando com isso, mas... Ok, é isso. Esse é o meu Inuyasha de cabeça pra atender os nossos critérios aqui de easy. um personagem que eu já desenho antes, conheço muito bem. Eu espero que esteja parecido pra mim. É isso aqui, ó. Não tem... A proporção, A proporção do corpo tá toda errada. Eu acho que o design... Mas os... os detalhes eu acho que eu lembrei bastante. Vamos ver... Então, com comparação. Vamos achar as imagens pra comparar. <risos> e aqui temos algumas imagens de comparação pra gente ver, ok? Então, eu... Eu, eu acho que eu acertei quase todos os elementos, tem algumas coisas que eu esqueci, a linha que segura a bainha, aquele contorninho que tem em volta da manga e principalmente a relação de proporção entre as partes do corpo, né? O torso do Nyasha parece muito pequenininho porque a calça dele tá presa lá em cima e o laço não tem nada a ver com o que eu fiz aqui também. De resto, eu acho que eu tô até bem próximo... Mas vamos ajeitar pra ficar um pouco mais fiel, né? Vamos nessa. Eu peguei aqui uma referência do rosto do, no mangá, que é o estilo que eu mais gosto, né? Da, da cara dele. Quer saber? Eu vou usar um, um brush bem macio e eu vou dar uma apagada aqui na cara dele. Sinceramente, ó, vou pegar isso aqui também, ó. ó olha a artimanha. <risos> vou fazer. Vou fazer isso aqui. <risos> Não sei se é a forma mais. né? Mais justa de fazer esse ajuste. Mas é isso que eu vou fazer, vamos fazer aqui o tronquinho do Niacha bem mais pequenininho Esse laço ele é assim não lembrava, de forma alguma eu lembraria disso, porque eu, né? Aqui a parte do tronco aqui em cima está acho que tá tudo certo. Aqui não tem nada muito errado. A questão do ombro também tá legal. Aqui eu, eu fiz algo que parecia, mas eu, eu esqueci completamente desse corte que tem aqui no, no casaco dele, né? Da, nessa parte de cima do kimono. Eu não sei por que que isso é assim, ou qual que é a função que isso daí cumpre. Eu tenho quase certeza que é um, é um detalhe clássico mesmo de, de kimono japonês. Não é uma coisa inventada pra isso daqui, provavelmente... É um, é um item aí já meio, né? Ele tinha uma linha aqui, cara, eu não lembrava disso, não, que é que segura a bainha, eu acho. Vamos <risos> fazer essa bainha cair pra cá, pra baixo, que nem tá ali. Vou apagar isso aqui. Os dois fiapos eu lembrei. A calça dele é muito maior e mais larga, as pernas dele são mais compridas, né, e mais sinceramente muito mais elegante o personagem do que eu me lembrava Eu achava ele mais mais tacanhão assim né Mas não, ele tem aqui ó, uns elementos bem legais mesmo aqui assim Eu acho que aqui ficaria mais ou menos desse jeito né Pra gente arrumar. Ele não tem a unha do dedo grande nem nada, né? Ele tem um dedo normal ali, um pé normal. Eu podia jurar que o acho também tinha a unha afiada no pé. <risos> Mas pelo jeito é só na mão. A bainha da Tessaga quase acertei. A, a, a aqui é mais quadrado, né? Em vez, de, em vez de redondinha, né? A parte de baixo da, da bainha. A penugem aqui, eu vou dizer que eu acertei mais ou menos, né? Ficou bem, bem fiel até e esses dois pelinhos, aquelas marquinhas Acho que já melhorou muito <risos> Só de dar uma, uma mudada na proporção do corpo, né? Já melhorou bastante Ainda assim, ele é mais, mais compridão até, eu acho e Ele tem bem pouco ombro, né? Faz parte do personagem O cabelito, bem menos, bem menos cabelito Que eu tinha imaginado E o rosto, mais pequenininho o nariz é minúsculo. Vamos dar um zoom aqui de novo, ó. Vamos pegar esse miasha aqui. O. Uh, é muito pouco. Muito pouco nariz. Muito pouco nariz. Vamos fazer algo assim. Eu acho que tá valendo. Lembrando que essa bochecha pontiaguda de matar, de explodir balão, eu acho que é só do. do mangá, né? Não é necessariamente do. Do anime, o anime resolve o rosto de outra forma, que é normal né, os estúdios de animação fazem adequações no design dos personagens, não é nenhum crime, <risos> e aqui o zoião dele, ele tá cor bem maior aqui nesse, nessa imagem, uma gata bonita demais, tá muito legal, e aqui o cabelito em níveis bem mais fininhos né, e aqui a divisão do cabelo eu errei, aonde acontecia, ok, eu errei, <risos> algo mais pra cá, aqui até que tô... Tô satisfeito. E o cabelo aqui atrás, ok, também. A orelha. A orelha dele tem muito mais formato do que... Eu, eu achava que a orelha dele era bem menos formatosa do que isso aí. E o cabelo é maior. Maior e mais bonito. Algo assim. E quem hein? que o faz no iástico Tudo mais ou menos assim, ó. Vamos dar um sorrisinho pra ele, só pra ele ficar... Ok. Melhorou um pouco. Eu acho que melhorou um pouco do que... Comparado com antes Mas também já aprendi algumas coisas importantes que eu gostei Eu lembrava bastante do personagem Mas o que eu não lembrava, de novo, era muito importante E agora eu sinto que tô, tô mais próximo de conseguir desenhá-lo de cabeça com perfeição Não que isso seja um, um objetivo muito útil Mas é só divertido mesmo Legal, eu sinto que estou treinando minha memória de formas que eu antes não, não reconhecia hum. Vamos pro próximo então Hard. E a nossa próxima sugestão de um personagem mais difícil pra mim de desenhar nível hard É do Ronnie Almeida, que sugeriu o Netero de Hunter Hunter E olha, olha, eu nunca desenhei o Netero, que eu me lembre <risos> Eu acho que não, acho que eu nunca desenhei, mas eu assisti duas vezes, né, a versão nova aí do, do anime do Hunter, né, que tem na no Crunchyroll, então eu conheço mais ou menos o personagem, eu lembro que ele tem duas versões, né, tem ele ali pronto pra batalha com as formigas e tem ele ah, com aquela camisetinha de cocorô, né, de Shin, ali, e tem a versão dele antes, né, ali de, de prefeito mesmo, da, presidente do, do negócio lá, né, do, da, da associação lá. Eu lembro pouco das duas do... Tem ele de regata também Quando ele tava brincando de bola com, com, com os meninos lá Eu não sei, qual que eu faço? O primeiro, acho que é muito parecido com o Inuyashi. <risos> tem um tamanquinho, tem algumas coisas assim Eu acho que eu vou fazer ele na última versão, então Ele só tem bigode, né, naquele... Tá, vamos lá. <risos> Vamos lá, ok Vamos lá vamos, vamos, vamos, fazer uma, vamos fazer uma cabeça aqui Vamos fazer ele de frente? Não fiz ninguém de frente até agora Vamos fazer ele de frente, assim... Podia fazer o um netero antigo, né? Ali no, naquela época que ele tava treinando ainda. Ele tava todo karatê no meio do mapa, pelado lá. É... Vamos fazer, então, ele... Podia fazer ele assim, né? Fazendo a gratidão. Gratidão. Batendo palma pro pôr do sol. Tá, vamos, vamos fazer ele assim. velho forte da desgrama. Muito legal isso, quando você tem um personagem dentro do universo que ele não é o principal. Ele já é muito poderoso, né? E já tem ali toda uma uma coisa acontecendo ali. Eu acho muito maneiro também. É muito estranho fazer esse lado da mão, assim... Fazer o dedão, né? O dedão... O dedão acho que é muito fundamental no jeito que eu desenho mãos hoje. E não desenhar o dedão é muito estranho. Fazer só essa parte aqui da mão. Parece um dois pés! É isso que tá aparecendo. Tá parecendo dois pés aqui. Eu sei que o homem é bem... É bem fortinho, né? Um tiozinho fortinho. Vamos diminuir ele bastante pra ele caber aqui. Okay, a gente pode colocar a roupa que a gente quiser nele aqui, né? Pode fazer a versão que der na telha pra nós Vamos resolver isso daqui mais perto Vamos resolver a cara dele É... A cara dele... É a cara de mal do caramba, né? A sobrancelha dele... Ela é, ela é peluda assim? Ou ela é... Eu vou fazer assim Eu queria fazer ele com o um olhar meio sereno Mas ao mesmo tempo bravão Eu acho que ele tem um nariz mais assim, grandão, né? Caraca, eu não lembro! <risos> Eu sei que ele tem a orelha compridona, né? Né? E chega a ter um alargador. É só a orelha que é meio, meio caidona, meio Buda mesmo. Acho que é só a orelha. Ah, como é que é o cabelo dele? <risos> tem isso? Tem isso? Putz, eu lembro muito mal, lembro muito mal Eu sei que não é assim, então, se eu sei como não é, eu deveria saber como é, né? Mas não é, não é o caso Não adianta saber como não é Mas será possível que esse homem só tinha o bigode? Não, era um cavanhaque, era um cavanhaque, era um cavanhaque <risos> Jesus! Ele raspa a cabeça Ele é calvo, ele é careca, ele é cabeludo ele tem o bigode, né? Eu não lembro, eu não lembro Vai ser assim mesmo Vai ser um velho com o nariz grande Com um bigode Eu acho que tá tudo errado Eu lembro que ele faz a barba, né? Ele tinha, ele tinha um... A outra versão dele tem um full barbão que é meio assim, né? Ó? Que tem um... É um barbão meio assim Né? Que é o outro, o outro... Ele antes Ele antes Tá, e aí... Tanto que a ponta da barbinha era escura, eu acho Mas como que era o cabelo dele? Era algo assim e aí, ele faz. Plup. É o que temos pra hoje. Eu não sei se é isso. Eu não, eu não lembro mais. Eu não lembro. Eu achei que lembraria mais. Mas é por isso que eu coloquei como difícil. Eu nunca desenhei esse coisa aqui antes. Então, exatamente isso. Exatamente <risos> pra isso que serve, tá? Pra isso que serve esse desafio. Pra eu me ferrar. Ok. Aí eu vou fazer a versão que ele tem aquela, aquela camisetinha aqui. Vamos, vamos dar um, um volume de bíceps pra esse homem aqui Porque esse homem é forte Esse homem é forte, tá entendendo? Vamos dar um, um, um grau aqui na, na musculatura do véio. Acho que eu tô exagerando um pouco Eu, vou, eu prefiro exagerar Por mais do que por menos nesse, nesse caso aqui Eu sei que aqui é aquela, é aquela Camiseta que tem a manga Tem outra, tem outra cor do que o mas eu não sei onde que essa divisão Acontece. Será que é só Aqui assim mesmo? É só a manga Que tem outra coisa? Ou é, ou é aqui assim? Vou fazer assim. Vou fazer assim Eu acho que não é isso, mas eu não lembro como é que, Como é que é o candido de coração mesmo? Eu acho que é algo assim Eu não sei o, Eu não sei se esse aqui sobe esses dois desce, mas vou fazer desse jeito Aqui assim. Ok. Camisetinha Apertadinha E aqui, esse aqui eu lembro bem Ele tá só com um shortão de lycra aqui, né? Bem preso aqui no véio. E, se eu não me engano, ele tá de meia. <risos> se eu não me engano, ele tá de meia. Então eu vou fazer aqui um pezinho assim. É tipo é tipo Thanos de regata. É o, é o neteiro de meia, tá ligado? É tipo... Mano. Pode até tentar, velho. Você pode até tentar. Novamente, eu acho que tá idêntico agora, né? Agora, pra mim, pra mim, tá. Nossa, tá, tá igual. Igualzinho. Aí vai ver, tá completamente diferente. Eu, eu vou dar mais uma chance aqui na, no bigode. Eu acho que o bigode é mais assim. Ou será que esse bigode é pra cima, cara? Tem tudo a ver com ele, né? Esse bigode meio pra cima. Ele é meio sorridentezinho, apesar que nessa, nessa época aqui do, do, do anime já ele já tá bem mais, mais tipo business, né? Ele já não tá mais tão tão sorrisos. Eu acho, eu acho que é isso aqui mesmo. Não lembro o cabelo não lembro o formato da cabeça dele aqui em cima. Não lembro se é só isso daqui mesmo, se tem alguma outra coisa. Realmente não sei Só que ele, ele, era, ele era o era do bem, né? Ele era o véio, o véio supimpa o véio da beissola. Aí aqui em cima tem esse tufo maravilhoso de cabelo. Tá, vamos tentar dar uma refinadinha nessa mão aqui. Vamos ver o que acontece Ok, mais ou menos assim. Ok, vamos fazer uns macarrãozinhos aqui de dedo. Tá bom, vai. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ele tinha uma pulseirinha? Vou falar que tinha. Vou falar que tinha pulseira. Shortão. Eu vou pintar esse shortão aqui só pra ficar na mesma cor. Porque eu lembro que o shorts era azul. Praticamente no mesmo tom da roupinha ali, né? Velho, de meia. Pelado, com poderes incríveis. Uma luz brilhante. Top atrás do cara. É isso aí. Esse aqui é o meu... É o, meu, é o meu Netero de Hunter x Hunter, versão aqui que eu me lembro daquela roupinha que ele usa pra enfrentar as formigas. Vamos procurar umas fotos pra fazer a comparação. E tá aqui uma referência pra gente comparar uma foto oficial aqui de cenas do anime do Netero. E eu acertei algumas coisas, eu tô muito feliz, a camiseta eu acertei bastante, né? Era, não era uma versão muito complicada do personagem, mas eu não lembrava de forma alguma que ele era full careca. Desde a primeira versão, eu jurava que ele tinha cabelo, mais cabelo, né, de algum jeito. <risos> <gi> <risos> eu errei bastante aqui, eu, a, so, a sobrancelha dele... Dele mais velho, eu nunca iria acertar. Nunca, nunca. Eu nunca ia acertar aquela sobrancelha gigantesca vindo até aqui. Parece um elfo, sei lá, de. sei lá que. <risos> Mano, muito interessante. Eu fui surpreendido. E outra coisa legal aqui, né? Na camiseta, ó, Vamos fazer aqueles ajustes. Né? A versão do Candy é a versão muito mais né, bonita e correta do negócio. Mas, especialmente, ele tem aqui, ó, esse íconezinho aqui em cima e do lado, que é como se fosse umas aspas é, Dentro do, do código japonês ali de escrever as coisas Não tem pulseira nenhuma, coisa de cima nenhuma Isso aí eu que inventei Da minha cabeça O véio é forte mesmo, né? Isso aqui pelo menos eu acho que Uh, no meu tá bem fundamentado aqui A divisão da camiseta é aqui mesmo Tem a gola de outra cor também Eu acho que eu tinha mais ou menos imaginado isso aí mesmo uh, Eu não lembrava que a meia tinha umas golinhas aqui É super simples, mesmo assim dá pra, dá pra se, se desgraçar aqui no meio, né? Desculpa E vamos fazer uns detalhes mais de velho aqui nessas pernas dele aqui Um joelho mais, mais joelhoso e tal Beleza Acho que nesse ponto, ok Agora o rosto Vamos dar aquele zoom maroto no rosto, vamos lá. O que, que eu errei? Eu errei que a sobrancelha dele ainda é muito grande. Então vamos, vamos dar uma, uma limpada aqui. Então aqui eu acertei, ok. Ele tem mais essa cara de velho com dó. Eu não lembrava muito dessa Eu fiz o olho dele meio semicerrado, né? Eu acho que isso eu, eu acabei acertando. Eu queria fazer ele meio olhando para baixo, ok. É, isso eu, eu, não, eu não acertei, não. Okay. Aqui é muito protuberante. Igual, aqui eu acertei mais do que aqui, eu acho. E o bigode dele é para baixo. Eu achei que não era, mas era Ele tem aqui um volume mais legal É aqui embaixo mesmo E aí o... <risos> a barbicha dele tem bem menos formato do que eu imaginei E a orelha dele... É... A orelha dele acho que eu acertei bastante até E aqui o bigodinho E o velho é careca O velho é careca Eu achava que ele tinha... Que ele tinha cabelos <risos> ai, ai. E a sobrancelha dele acho que é a característica mais definidora do Netero Sinceramente Olha o naipe da sobrancelha, cara muito louca, muito diferente Muito interessante, muito bonita, muito legal Legal pra caramba fazer aqui um zoninho dele mesmo Tá, mais ou menos arrumado Acho que o pescoço mais fino, mais cheio de rugas Quem sabe o nariz um pouco maior aqui Tira esse cabelo daqui <risos> E o tufo de cabelo, ó Ele era aqui um trequinho E o cabelo saía assim, ó Eu não lembrava Mesmo Eu sabia que tinha um tufinho, mas eu nem... Nem imaginava Agora eu acho que tá, tá uma, boa, uma boa e fiel versão aqui do Netero, arrumado, o desafio hard concluído. E eu vou encerrar aqui então este desenhando de cabeça agora. Eu acho que foi legal, foi um personagem difícil, que ficou bom, ficou bem parecido, ele era simples, mas era, os, deta os detalhes... Tá nos detalhes, galera, nos detalhes. Eu espero que a lição tenha ficado clara pra você. Tente fazer de cabeça também alguns personagens. É muito divertido. Pega recomendações que tem aqui nos comentários também. E se você ainda não deixou, deixa a sua, que nos próximos vídeos eu vou buscar recomendações diversas desses outros enviados aqui, beleza? Então, muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo. Valeu e falou!